O Minuto do Sucesso com Márcio Miranda Você já reparou que tudo que é dado de graça não tem valor? Parece que não houve assim, um grande esforço do outro lado para te dar a concessão. Foi fácil demais. Então, na negociação, faça o outro lado valorizar cada concessão sua. Negocie bastante, argumente muito antes de ceder. Não dê nada. Troque tudo. Por exemplo, se o seu interlocutor pedir um desconto adicional no preço, preço que você está negociando, para poder aceitar, solicite uma condição de pagamento mais favorável para você. Quem sabe até uma antecipação do pagamento. Você não deu, você trocou. Se ele pedir um prazo maior para pagar, peça algo em troca. Não aceite tudo que é dado de graça, Ninguém valoriza. Por isso, a palavra mais importante no vocabulário do negociador é a palavra SE. Tudo que começa com SE está no condicional e implica numa troca. Eu posso fazer isso se você fizer aquilo. Lembrando então, hein? Tudo que é dado de graça não é valorizado pelo outro lado. Não se esqueça disso. Um grande abraço.